40 Cliques em Curitiba, Paulo Leminski Compra a briga das coisas, gigante em vão, contra a parede branca, prega a palma da mão. Uma vida é curta, para mais de um sonho. Será preciso explicar o sorriso da Mona Lisa, para que você acredite em mim, quando digo que o tempo passa? O critério atitudes estranhas, não dá para condenar pessoas, criaturas com entranhas. Quem me dera um mapa de tesouro Que me leve a um velho baú Cheio de mapas do tesouro Fechamos o corpo como quem fecha um livro Por já sabê-lo de cor Fechando o corpo como quem fecha um livro Em língua desconhecida E desconhecido o corpo Desconhecemos tudo Só mesmo um velho para descobrir De trás de uma pedra Toda a primavera O tempo todo caminha Se para acompanha-se de uma solinha, era uma vez, era uma vez, era uma vez. Domingo, canto dos passarinhos, doce que dá para pôr no café. Gente que mantém pássaros na gaiola tem bom coração. Os pássaros estão a salvo de qualquer salvação. Ruas cheias de gente, seis horas, comida quente, caçarolas. Hesitei horas antes de matar o bicho. Afinal, era um bicho como eu, com direitos, com deveres, e sobretudo, incapaz de matar um bicho como eu. Pense depressa. O que veio? Quem vem? Bonito ou feio? Ninguém. Os dentes afiados da vida preferem a carne na mais tenra infância, quando as mordidas doem mais e deixam cicatrizes indeléveis, quando o sabor da carne ainda não foi estragado pela salmoura do dia a dia. É quando ainda se chora, é quando ainda se revolta, é quando ainda. Corpo entortado contra o frio, saco as costas vazio, está roubando o vento? Amigo, inimigo, nada tive com o mar, nem ele comigo. Fui homem de seco, hoje posto a secar neste beco. O olho da rua vê o que não vê o seu. Você vem dos outros, pensa que sou eu? Ou tudo que teu olho vê, você pensa que é você? Frutas que só ficam maduras depois de colhidas, minhas velhas conhecidas. Já não chove, pessoas molham passos, as ruas pesadas. Isso, aqui, já, assim? Amando, aumenta até duas mil vezes o tamanho. Depois de hoje, a vida não vai mais ser a mesma, a menos que eu insista em me enganar. Aliás, depois de ontem, também foi assim, anteontem, antes, amanhã. Isso aqui, acaso, é lugar para jogar sombras? Quem é vivo aparece sempre, no momento errado, para dizer presente onde não foi chamada. O silêncio se mete a maltratar, meditando abreviaturas de mim, e quem sabe, a mim mesmo me dilatando. Tem quem se proteja, por trás de uma barragem de bons dias, boas tardes, boas noites, assim não tendo que ver o que está passando. Como é que a noite vira dia? O dia vira noite? Só vendo, tudo o que sabemos. O tempo entre o sopro e o apagar da vela. Achar a porta que esqueceram de fechar. O beco com saída. A porta sem chave. A vida. O tempo fica cada vez mais lento. E eu, lendo, lendo, lendo, vou acabar virando lenda. Ainda vão me matar numa rua. Quando descobrirem, principalmente, que faço parte dessa gente que pensa que a rua é a parte principal da cidade. De repente, descobri, não digo América nem pólvora, obra de tantos, conta perdida, ficar na ponta dos pés, além de nobre exercício, a mais sábia medida para subir na vida. Este dia, este perverso dia, que veio depois de ontem.